surgem novas imagens de objetos voadores não identificados no sul de Minas Gerais. Várias testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas no céu esta semana em Varginha, a mesma cidade em que teria aparecido um suposto ET. Em todo o Brasil, cinegrafistas amadores também estão registrando fenômenos que até agora não têm explicação. Esta luz foi vista no céu de Varginha na quinta-feira. Testemunhas afirmam que o estranho objeto se movimentou durante 45 minutos. Não pode ser um avião? De maneira alguma. O avião não fica parado, não. Né? Mas uma estrela? Também não. Não pode ser estrela porque ela estava muito baixa. Era vermelha, verde e azul. Eu nunca vi na minha vida aquilo. Uma coisa muito estranha. Outro OVNI foi filmado em Governador Valadares, também em Minas. O administrador do aeroporto de Governador Valadares, comandante Pedro Augusto, afirma que não se trata de balão meteorológico e diz que nenhum avião sobrevoava o espaço aéreo da cidade naquele momento. O comandante mandou relatório para o Centro Integrado de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo, o Sindacta, em Brasília. Esta semana surgiram vários relatos de pessoas que viram e filmaram objetos voadores não identificados. A incidência é maior no sul de Minas e parte de São Paulo. Bandeira do Sul, Varginha, Areado, Boa Esperança, Três Pontas, Campos Gerais, Governador Valadares, Campinas, Rio Claro. Esta imagem foi filmada em Rio Claro. Mas as estranhas luzes foram vistas em outros pontos do país. Manaus. Uma luz que ela tem o tamanho de um carro pequeno, assim, da onde a gente estava observando. Ela estava a uns dois metros, pairando sobre o, o, o solo, movimentos bem suaves, não, não muito bruscos. E tinha a forma de um ovo deitado. Porto Velho. E Paraná, também em Rondônia. Percebemos aqui nessa direção, entre essas duas árvores, havia um, uma certa luz que, que, se, que se movimentava no espaço é, e essa luz frequentemente ela, ela mudava a sua intensidade. Tinha hora que ficava mais clara, tinha hora que escurecia e várias colorações. Objetos voadores não identificados também foram filmados em Campo Largo, perto de Curitiba. Nós mostramos as fitas para o presidente da Associação Nacional dos Ufólogos, um representante das mais de 4 mil pessoas que estudam a aparição dos chamados OVNIs no Brasil. E ele garante. Não é balão, com certeza, pelo que a gente observou, não é um avião. Não, não, existe, a, a, existem características de luzes nos aviões que não, são, não aparecem ali. Não são fenômenos meteorológicos convencionais. E eu descarto... Não são eu, eu descarto a possibilidade de serem astros também. Numa primeira análise, dá para dizer o quê? São objetos não identificados. A verdade está próxima Para estes dois A radialistas da procurar, cidade de São José dos Pinhais, mesmo sabendo que há muitas fraudes, quanto maior for o mistério que cerca os chamados OVNIs, melhor. A maior parte das pessoas que juram ter visto objetos não identificados não tem registro do fato. Apenas uma história para contar. E foi abrindo espaço para estes depoimentos que esta rádio ganhou a audiência no horário das 10 e meia, meia-noite, aqui na região de Curitiba. Depois que o primeiro programa foi ao ar, há um mês, o telefone do estúdio não parou mais de tocar. Os locutores conversam com ouvintes do país inteiro. O programa UFO Arquivo Confidencial, nós vamos a mais uma participação esta noite. Você está falando, tá falando, falando de onde, João? Estou falando de Joaçaba, Santa Catarina. Que objeto que você viu, João? Descreva pra gente. Eu vi uma bola iluminada passando pela, por pelo cima do teto da minha casa e em questão de, de segundos ela desapareceu. O caso mais recente e que ainda não foi analisado é o registro deste cinegrafista. Ele estava gravando um programa de TV sobre artesanato... com a câmera na direção da Serra do Mar, a 40 quilômetros de Campo Largo. Nesta cena, a gente pode ver atrás do boneco... duas manchas escuras se movimentando lentamente. E logo em seguida, um objeto no formato de um charuto... com seis anéis dos lados, passando em alta velocidade. Um detalhe misterioso que o próprio câmera só notou mais tarde na hora da edição das imagens. Eu acho, na minha opinião, que era um óbvio mesmo. Eu acho. Principalmente qual? Principalmente o de baixo, o grandão que passa, o que passa rápido. O formato de... O formato de um charutinho, que passa muito rápido embaixo. A posição que eu tava gravando não tinha nada no céu. Era céu azul limpo, não tinha nada, nada. Por isso que eu acho que... O pesquisador Claudeir Covo está acompanhando de perto a ocorrência de tantos fenômenos estranhos nos céus do país. Ele tem um grande arquivo de imagens de OVNIs filmados em várias partes do mundo. Claudeir Covo afirma que só nos meses de janeiro e fevereiro foram registrados cerca de 100 casos de avistamentos de OVNIs no Brasil. Nós acreditamos que nesses dois primeiros meses do, de, de 96, eh, nunca tivemos algo semelhante desde o início do século. Essas informações estão chegando aqui no Instituto Nacional, nós estamos fazendo uma coleta, uma, juntando esses dados, estamos processando algumas imagens já via computador e realmente eu não sei se isso é um sinal, não sei se isso eh, mostra alguma coisa maior que vai acontecer, não sei se de repente as autoridades vão começar a liberar as informações, mas realmente é assustador a grande quantidade de visitantes que está ocorrendo, não só no Brasil, mas em outros países do, do planeta.